DJ vem comigo, energia lá em cima. Xa. Yeah, ei, ei, ei, ei. Se fudeu, porque aqui você tá sozinha Saiu da sua casa e veio aqui Pra poder apanhar na minha É assim que funciona, cê sempre emociona Na minha frente fica flex, mano Não flexiona, e por que eu vou te dando Uma aula, eu vou voltando aqui Rimando na calma, sei que Sou muito mais do que minha alma Mas eu tô te batendo aqui, cê só batendo palma Só batendo palma pra minha rima Que é genial, na minha frente Só um adversário que é boçal Na minha frente vai ser o seu funeral Cê não anda bem, mais e sem manda mal, e todos seus amigos sempre estão te assistindo. Toda derrota, eles sempre estão te aplaudindo. Bagulho é muito louco, mano, você Se é sequela. Vai embora que não vai ter sua panela, não vai ter sua panela. Sua derrota clara, e agora no meu olho sua derrota exala. Sabe por quê? Aqui você não arruma nada. Pega sua turminha e vaza. É isso, vem DJ. Thank you. Casa, o cômodo tá confortável Por isso que você é um MC limitado Nunca você sair aqui do distrito para conseguir batalha ou então ganhar no grito Você que eu coloca o seu nome aqui no Medipira Marina 019, truta, você não via Não vi você em Americana, nem em Sumaré Muito menos em Campinas, muito menos lá na Sé Aqui, qual que é? E que você tá falando? Essas folhinhas, eu tenho um monte de poeira Tá acumulando e truta Nunca aqui nessa e vou tá trombando é, é diferente do que fala tá e o que tá Fazendo meu mano, eu tenho tá travada Colher de chá, pra você se emocionar Pra depois você vim dropar, sentado no seu sofá É muito fácil falar, e levante-se Então você não vai ter seu lugar Não adianta, eu vim lá de Piracicaba Não, eu vim lá de Santa Bárbara Pra tá aqui, é porque eu sou onipresente eu Não adivinha a cidade que eu vim, adivinha a cidade que eu tô É pra matar esse MC oh. Oh. mão pra cima geral vem com nós. é agora é agora é agora é agora vem vem vem vem. se cara no trap Bote hey. oh. se cara no trap Bote se cara no trap Vem Vem Vem Bote se cara no trap Bote se cara no trap Vem Ó não preciso de turma do bairro, mas já que citou eu te respondo aqui na moral A turma que você citou toma em cinco e três tá classificado regional Puta, você quer pra lá, mas sua cara é... Esse é o MC Limitado, se limita em free Não adianta, mano, esse rio de você Não aqui que tem peixe, maia, costumou com tilápia, truta Ah, vai levar cacete, sabe por quê? Mano, aqui eu vou, truta, sempre na fé Nesse rio tem pintado dourado E a sua vara que é quebra, que é na aré. Ó, pra você vê qual que é Não adianta, você disfarça Hoje eu viro, canoa, peixe pra caralho Rasguei a tarrafa <risos> Yey. Ah. E aí? Ah. E aí? Ah. Se não é pesqueiro, mas eu tô solto ah, pode ficar com a folhinha pra você e enfia no cu as ah, notas tá no meu bolso, caralho Você vem fala de regional, tá ligado, meu mano, que você não aguenta Toda vez que você vai pro regional, você toma uma surra você já tá velho, ultrapassado E todos os seus amigos que iam contigo erro admiço, é pra caralho Eu não aguento mais, toda vez sem escola Sempre com o meu papo chato Por isso na minha frente, mano, eu sempre chego E sempre te mato, calmo Cê pode ganhar, regional Tá ligado, mano, cê é escoto Eu não ligo pra sua folhinha Bem entra um no cu do outro Uh! <risos> Caralho, jurava que era, pô, tá maluco Vamos votar, ninguém pediu mais a votar, certo? Rapaziada, por ordem de rima do segundo round Quem gostou das rimas do Marley faz barulho Quem gostou das rimas do 2K faz barulho